My name is Gabriel, tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal, galerias, ai, beleza Hoje galerias do youtube, hoje eu vou jogar, proteja seu ovo aqui no minecraft Então, já vai de novo, se você gostou, se inscreve no canal e bora lá então bora lá, eu tô aqui no servidor da MinePlex Valeu aí MinePlex! Vamos tentar achar aqui o CakeWoss, que é o Proteja-se-ovo aqui no Mine Deixa eu me ver... Ah, tá pra lá É sério, eu nunca joguei aqui porque eu nunca tive uma conta e eu tava com preguiça de criar, então... Então é isso, né? Tá aqui ó, CakeWoss, CakeWoss, bora bro! Regular ou em duplas? Duplas, bora! Duplas! Duplas! Ai, tá cheio de gente aqui! Aparecido no meio da cabeça de um homem! De Steve! De qual time eu quero ser? Eu quero ser do azul, vai, clica, clica, clica, Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Daqui a 10 segundos vai começar, eu quero ser do blue, blu, E começou! Eu sou do que time? Ah, não, velho. Roxo, mano. Vamos pegar os nossos tijolos. Que eu acho que isso aqui é tijolo, né? É, tijolo. Olha aqui, papai. Oh! Ei! Sai daqui. Oh! Cabeça do homem. Sai, velho. Sai. Que coisa feia. Então, bora lá, bora pegar aqui os nossos tijolos. E já vamos comprar algumas coisas aqui, né Que eu acho que é assim Provavelmente Eu nunca joguei aqui porque eu tava com preguiça de criar a conta A minha conta aqui Meu servidor é Gabriel Alves Cre Bom galera, eu pausei o vídeo porque tem caminhão pra... Eita Já fui pegado, velho E eu nem percebi Que isso Já morri, mano Já morri eu sou muito ruim, sério Eu vou sair e vou entrar de novo Pra mim, isso é bom Então, bora lá Bom, galera, voltei aqui pro servidor da Maniplex Bora aqui voltar pro Cake Wash, Que é o objetivo do vídeo Bora pro Cake Wars Vambora Eu vou em duplas mesmo Porque eu não quero perder sozinho Sou besta, não então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Não quero amplificar Ou quero, não sei Vai, vai, vai, vai, vai Vou apertar em todos pra ver qual é o que eu vou ser Mas não vai dar tempo Sabia que não ia dar tempo Ah, sei que ia cair E eu caí Oxi, eu não fiz nada! E eu voltei Sou do... Purple Purple Então bora lá pegar aqui, pegar, pegar, pegar Onde é que pega mesmo? Ah, sou muito burro Sai do meio Sai Sai Ah, sai Bora, bora, bora, bora, bora. Consegui uns 20 aqui. Só 20 tijolinho aí tá bom, né? Aí nós vamos começar o jogo de verdade. Aí sim nós vamos começar o jogo de verdade. Gente. Acho que é aqui, né? É, aqui mesmo. Quero uma espada. Queria o kit completo, mas não dá então. Bora pegar esses negócios aqui pra nós construir as pontes, né? Bora lá, bora lá, bora lá, Os caras saem não protegem nem bolo, pelo amor de Deus. Não, é, é sempre assim, né? Os caras os cara saem. Deixa a para pros outros, né? Então. Tô colocando é fora em vez de dentro. Então bora lá, né? Você quer a ponte que esse cara aqui fez? E vamos embora. Só vamos embora. Destruir os bolos. Não, tá brincando que os caras teve preguiça de, de construir. Os caras são igual a mim, velho. Já levaram o bolo desse aqui. Não sei quem foi, mas... Ai, bugou, bugou, bugou. Vambora, vambora. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou morrer aqui. Porque tá bugando demais. Ai! Falha, meu Deus do céu. Só indígenas tem poder. Ah é, Sian? Ah é? Acabou com o do meu time? É isso, hum. né, Sian? Ah! Porcaria! Porcaria! Porcaria! negócio é muito... Ah! Vale, meu Deus Esse negócio é muito difícil! Uh! Estrela do... do Nether! Ah, bora. Só vou pegar a espada! Só isso! Só isso que eu preciso! Só isso! E só dando uma, um spoilerzinho A escrita aí que me pediu... A escrita aí que me pediu pra eu voltar com o Bog Road. Vamos voltar com o Boggy Road. E com certeza vamos voltar com tudo. Então se você quer que eu volte aí com o Boggy Road. Que agora eu. Eita. Cian, cian, cian. Ciano. Epa, epa, epa. oh, oh, oh, Tá, ah, velho. Toda vez que eu vou enfrentar esse cara, esse cara... Me irrita 14 esmeraldas Bora ver o que, que dá pra comprar com esmeralda Ah não, a loja de esmeralda é aqui Nossa 10 esmeraldas Quero um capacete Vou pegar mais esmeralda Ah não, velho. Ah não, mano, esse cara é de novo não, velho. Ah, não. Eu vou observar. É o melhor que eu faço mesmo, então. Bora ver quem vai ganhar. Os cara pegou meu bolo, velho. Nem vi isso. acho o meu time lá. Como é que tá. Tá aqui meu time. Cara ruim, velho. Que cara ruim. Oh, oh, oh. É, Deixa meu cara em paz, bro. Me dá uma tiara. Me dá uma tiara. Uma tiara. Ih, mas me atrapalhou, eu tive que parar. Então bora continuar aqui vendo, né? O melhor que eu faço. Ó o cara, ó o cara. Bora seguir o cara. Ó o cara. Ó o cara. O cara sai querendo ser conquistador. Arrasei, muito bonita. Agora Ui. Então bora lá, acho que eu vou voltar aqui, né Se tivesse como eu quebrar esses blocos eu Acabava com esse cara Acabava ele é irritante Tem que ter um cara irritante, né galera Não, tô achando que esse cara vai ganhar Que isso, que isso Galera, eu vou voltar aqui E aí já volto com vocês Bom, galera, voltei aqui pro nosso querido cake wash. Eu não sei porque que eu tô fazendo isso. Não sei porque que eu tô fazendo isso. Ih, começou. Não sei do que time eu sou. Não, começou não, né? Vai começar. E eu sou do amarelo. Boa. Bora lá, eu quero o um negócio que spa... Ah, tá aqui. oh Eu não consigo consertar Eu só tô pegando isso aqui Só peguei esses negócios aqui Bora lá pegar Vem consertar minha cozinha Bora lá comprar. Quero um desse. Vai. Mas eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui pra não ficar tão longo. Então, tchau, gente, YouTube. Falou, valeu. Thank you for watching.